Você sabia que empreender hoje é uma opção de carreira altamente viável? Pois é, eu vim aqui hoje para falar a respeito disso, a respeito do Mindset Empreendedor. Eu sou o João Bonomo e estou aqui hoje na TV Cime para falar para você a respeito disso. A gente sabe que diversos empreendedores surgem do nada. Parece que eles nunca fizeram um curso, que eles não têm embasamento técnico nenhum. E de repente está lá, abre um negócio, o trem funciona, vira empresário, ganha dinheiro, eventualmente até fica famoso. Todo mundo sonha com uma carreira de sucesso, uma carreira correta e de sucesso. Mas nem todo mundo dá conta de fazer isso. E você sabe por quê? Porque nem todo mundo ainda desenvolveu a sua perspectiva, o seu mindset empreendedor. O que significa hoje empreender? Não significa necessariamente que você tenha uma ideia e transforme essa ideia em realidade. Esse é o processo do empreendedorismo. Mas não necessariamente isso vai fazer com que você esteja ou seja, sinta-se um empreendedor. Para que você possa desenvolver características, habilidades e atitudes próximas e apropriadas de um empreendedor, você deve desenvolver uma perspectiva voltada ao seu negócio ou à sua ideia bastante diferente do que existe hoje em dia. Dia. Quando eu estou falando diferente, entenda o seguinte, entenda que você precisa desenvolver algumas virtudes, alguns predicados que são muito importantes na trajetória da transformação da sua ideia numa realidade rentável. Dentre essas características, eu vou aqui apresentar para vocês algumas que eu acho que são muito importantes. A primeira é a seguinte, desenvolva a sua esteligência. Esteligência não é uma palavra diferente, não é uma palavra difícil. Enquanto, de um lado, a inteligência é você pegar todo o conhecimento que está ao seu redor e colocar dentro da sua cabeça, a inteligência é você pegar todo aquele conhecimento que está guardado dentro de você e utilizar ele para fazer conexões fora de você. No decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa educação, a gente sempre soube que deveríamos fazer assim, pegar o conhecimento e absorver o conhecimento. Pegar as competências, absorver as competências. Hoje em dia, esse fluxo, ele é muito válido e muito importante para todo mundo. Mas o contrafluxo é tão importante quanto. Ou seja, de nada adianta você ter muito conhecimento ou adquirir muito conhecimento se você não utiliza esse conhecimento para conectar o mundo à sua volta. Ou seja, você precisa ser esteligente, saber qual é o conhecimento que você tem e saber como que você vai conseguir obter alguma vantagem, algum benefício, conectando esse conhecimento com algum outro conhecimento. Um segundo ponto, tão importante quanto esse, é a sua disponibilidade. Várias pessoas acham que ao empreender, elas, de fato, vão fazer igual qualquer empregado, vão trabalhar de 7 às 5 horas da tarde, chegou às 5 horas, acabou, só vai tratar daquele assunto novamente no outro dia, reza para chegar final de semana, para não ter que trabalhar e assim por diante. Ser empreendedor não tem nenhuma dessas é, virtudes, nenhuma dessa, desses floreios. Ser empreendedor é ser alguém que tenha disponibilidade 24 por 7. Não existe esse esquema mais de, ah, é final de semana e não. Vou trabalhar, ah, já passou das 8 horas da noite, então agora é só ver televisão e assim por diante. Quem quer empreender e quer ter o empreendedorismo como uma carreira, precisa ter disponibilidade o tempo inteiro. Ouvido atento, escuta atenta, visão, conversar com pessoas, frequentar locais, conhecer outras pessoas, exercer a sua empatia, é isso que de fato faz a com que um empreendedor possa, pelo menos, almejar o sucesso. Lembrando que não há uma relação direta entre a quantidade de horas trabalhadas e o sucesso do empreendedorismo, ok? Você tem que ser uma pessoa com disponibilidade, mas, ao mesmo tempo, você não tem que achar que essa disponibilidade sempre vai se transformar em sucesso. E a terceira característica que eu vou apresentar aqui para vocês é a questão da perspectiva. Olha gente, não existe no mundo nenhum empreendedor que consiga manter o seu negócio, seja ele com inovações disruptivas ou seja ele com inovações incrementais, durante muito tempo se ele não tem perspectiva de negócio. Não é fazer o negócio por si, não é fazer o negócio por dinheiro. Não é fazer o um negócio simplesmente para o ego. A gente sabe que existem muitos profissionais que trabalham e que querem status, que querem uma posição social. Não se trata disso. Se trata de olhar para o mundo e perceber que existem problemas nesse mundo e que esses problemas, eles podem ser diminuídos, eles podem ser mitigados. E a perspectiva de um empreendedor é justamente isso. É saber que ao final ele pode olhar para trás e que ele deixou um rastro. Por quê? Porque ele tinha perspectiva. Perspectiva de deixar o mundo melhor, perspectiva de fazer os consumidores mais felizes, perspectiva de diminuir uma dor de mercado, uma dor de soci... da sociedade, perspectiva de fazer alguém feliz. Tenha perspectivas, não tenha metas, números, tão somente. Isso é tudo muito importante para quem quer empreender, mas a perspectiva é o grande legado que um empreendedor pode deixar para a sociedade. É a digital dele impressa nesse mundo. E se você não tem perspectiva, jamais você conseguirá fazer isso. Desenvolva esse mindset empreendedor, procure saber mais a respeito de inteligência, a respeito de disponibilidade, de perspectiva, porque de uma forma ou de outra, informal ou formalmente, essas características vão acabar aderindo a você e ao seu comportamento. E à medida em que isso orientar o seu comportamento, com certeza você pode se sentir um grande empreendedor. Faça isso. Execute isso, persiga seu sonho e tenha sucesso. Um grande abraço.